Olá pessoal, tudo bem com você? Espero que sim. No final desse vídeo eu vou estar deixando o PDF, Robôs da Antiguidade. Não há nada novo debaixo do sol. Vou estar deixando esse PDF gratuito para vocês no final, na descrição. Você pode estar acessando aí e baixando esse PDF gratuito, Robôs da Antiguidade. Nesse vídeo nós vamos falar sobre Inteligência Artificial criando 40 mil novas armas químicas e vamos falar ainda sobre Inteligência Artificial tendo direito de patentes. Inteligência Artificial cria 40 mil armas químicas em apenas 6 horas. Cientistas foram orientados a não revelar detalhes sobre a experiência que fez um algoritmo do bem se tornar malvado. O modelo computacional baseado em inteligência artificial originalmente programado para a elaboração de fármacos levou menos de 6 horas para inventar nada mais nada menos que 40 mil armas químicas. A ideia da equipe científica responsável pela experiência foi demonstrar o quão facilmente esse tipo de tecnologia pode ser usada para praticar atividades malignas. Uma inteligência artificial pode patentear sua própria invenção? Decisão de uma juíza dos Estados Unidos reaviva o debate sobre os direitos das máquinas. Tecnologias modernas do campo de computação começam a oferecer novos desafios no âmbito jurídico. Por exemplo, máquinas têm algum direito de propriedade intelectual? Uma juíza federal nos Estados Unidos teve de enfrentar essa questão ao decidir se uma inteligência artificial poderia ser registrada como coautora de uma patente. O projeto tem como objetivo fazer com que computadores possam ser reconhecidos como inventores em leis de patentes ao redor do mundo. No livro do profeta Daniel, no capítulo 12, no versículo 4, está escrito assim. E tu, Daniel, fecha estas palavras e cela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Mas afinal, toda a ciência e o conhecimento são para o nosso bem ou para o nosso mal? Lá atrás no Éden foi dito o seguinte Coma de todas as árvores, de todos os frutos do jardim menos do fruto do conhecimento do bem e do mal No dia que você comer dele, certamente você morrerá Como a humanidade foi enganada foi enganada com a seguinte sedução e mentira. Coma! No dia que você comer, você será como Deus e você não morrerá. Novamente, a humanidade está diante de muitos alertas, dizendo, não coma! No dia que você comer esse conhecimento, você certamente morrerá. E novamente, a humanidade insiste em se deixar seduzir e caminha a passos largos para mais uma mordida no fruto do conhecimento do bem e do mal. Bom, ficando por aqui, sou o Gleison Santos, canal Método Secundário. Espero que esse vídeo tenha sido